Hoje é um dia super especial aqui para o Arte de Mudar e, claro, para mim também. Hoje o Arte de Mudar completa dois aninhos. São 730 dias de total dedicação para trazer para você o melhor conteúdo, para trazer para você as minhas melhores ideias, as minhas melhores dicas em cada vídeo, em cada texto, em cada post. E eu resolvi gravar esse vídeo para te agradecer, porque você faz parte da família Arte de Mudar. E esse projeto, esse canal só é possível porque você faz parte dele. E se por acaso você está chegando agora, eu vou me apresentar. Eu sou a Dani Mangini, a responsável pelo blog Arte de Mudar. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui nessa terraça porque foi justo aqui que tudo começou. Lá em 2017 eu gravei meu primeiro vídeo com um celularzinho bem pequenininho aqui nessa terraça. Lá em 2017, quando eu comecei o canal, que geralmente eu abordava mais temas de autoconhecimento em geral, eu não tinha noção de que tamanho ia ficar esse projeto, de como seria a aceitação com relação a esse projeto. A princípio era só um sonho. Eu nem sabia se eu ia poder te ajudar, se eu ia poder te orientar de alguma forma. Mas no decorrer desses dois anos, o canal foi crescendo, a fanpage foi crescendo, o Instagram foi crescendo, o blog foi crescendo, o correio eletrônico foi recebendo cada vez mais mensagens e hoje nós atingimos ao total, com todas as redes sociais, mais ou menos 17 mil pessoas. Sabe o que isso significa para mim? Significa muito, significa que a gente está conseguindo sim levar uma mensagem de positividade, de confiança e de motivação para outras pessoas. E eu falo a gente porque você também faz parte disso. Porque do que adiantaria eu subir um vídeo eu fazer um post se não tivesse ninguém para ler? Tudo isso só é possível porque você acompanha o canal. Eu vou tentar falar sem chorar, o que eu acho que vai ser um pouco difícil. O que mais me motiva a continuar esse canal é cada mensagem que eu recebo, é cada comentário, e ao é tanto de gente que chegou até mim falando, Dani, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda a vencer essa depressão. Me ajuda a vencer, a gerenciar a minha ansiedade, porque eu estou sofrendo, eu estou perdendo qualidade de vida. E de uma forma ou de outra, eu pude ajudar essas pessoas e faço questão de continuar ajudando, continuar orientando. E é por isso que toda semana... Eu faço o meu possível e o meu impossível para subir um vídeo e trazer alguma mensagem positiva, trazer alguma meditação para te ajudar a tranquilizar mais a sua mente, para te ajudar a te equilibrar mais emocionalmente. Eu tive que parar a gravação e trazer aqui a pentelinha da Clo, Quem já acompanha o canal há mais tempo conhece, a bichinha, que agora também faz parte da família Arte de Mudar, porque quase todos os vídeos ela aparece. E quem acompanha também lá no Instagram sabe muito bem que eu sou apaixonada por esse nenenzinho. No decorrer desses dois anos eu recebi bastante mensagem, tanto no YouTube, como no Facebook, como também no Instagram. Muitas pessoas me falando que estavam depressivas, muita gente falando que estava sofrendo de transtornos de ansiedade. Então eu resolvi focar mais o canal nisso, para poder te orientar melhor. E foi justo por isso, justo por causa de cada uma dessas mensagens, de cada um desses comentários, que eu resolvi mudar algumas coisas no blog eu não sei se você já reparou cada dia a mais eu trago mais posts mais vídeos mais temas mais assuntos sobre gerenciamento de ansiedade como vencer a depressão e claro meditação e yoga porque sempre meditação e yoga? Porque eu gerencio a minha ansiedade assim. Venci a depressão dessa forma. E é dessa forma que eu quero te orientar para que você também vença, para que você também aprenda a gerenciar a sua ansiedade. E agora chega, vamos engolir o choro e vamos falar de coisa boa, né? Porque afinal de contas, é aniversário. Tem que ter presente. E é claro que eu separei um presente bem especial pra você. Eu fiz um e-book com todo amor, com todo carinho, onde eu coloquei as minhas melhores dicas de autoconhecimento para você começar a engatinhar, a dar seus primeiros passos para aprender desde o comecinho como gerenciar a sua ansiedade, como começar a vencer essa batalha contra a depressão. E esse link desse e-book tá aqui embaixo na descrição e tá aqui também, ó, nos cards. Pode fazer o download tranquilo, você não vai pagar nada. É um presente meu pra você. É um presente do Arte de Mudar pra você. Com todo amor, com todo carinho. Então, que você aproveite, que você desfrute desse ebook book e que ele realmente possa começar a te ajudar. E se prepara, porque semana que vem, conforme vocês pediram em várias mensagens, em vários e-mails e também comentários, muita gente perguntava, Dani, por que que você não conta? Como é que foi a sua depressão? Por que que você não fala como que você venceu a depressão? Na semana que vem eu vou subir um vídeo aqui no canal, contando bem certinho como eu fiz para vencer a Depressão, como eu fiz e como eu faço. Pra gerenciar a minha ansiedade então se você quiser saber se você quiser ver esse vídeo eu te aconselho a se inscrever aqui no canal e ativa esse sininho porque quando o arte de mudar subir um vídeo vai chegar a notificação lá no seu e mail ou então aí na sua aplicação não sei se você está vendo no celular ou até mesmo uma notificação no seu computador então ativa esse sininho para você acompanhar o conteúdo aqui do arte de mudar porque com certeza você vai sim achar alguma dica aqui nesse canal que vai te ajudar Resumindo, era isso. Eu quero agradecer imensamente por você estar comigo desde o início do canal. Para você que se inscreveu, para você que toda semana entra aqui deixa o seu comentário, para você que confia em mim, em contar os seus detalhes mais íntimos da sua vida, alguns problemas que você está passando. De verdade, eu guardo cada uma dessas informações com muito amor, com muito carinho e cada resposta que eu dou para vocês, eu me empenho em dar a minha melhor orientação para que eu realmente possa te ajudar de alguma forma. Então, muito obrigada por você confiar nesse projeto. Muito obrigada por você fazer parte da família Arte de Mudar. Saiba que esse projeto só é possível porque você faz parte dele. Então aqui receba as minhas melhores vibrações. Receba do fundo do meu coração toda a minha gratidão para você que acompanha o Arte de Mudar. Um beijo imenso. A gente se vê na próxima semana. Namastê.